Hmm. A gente começa a pesquisar a história repetitiva em busca de uma valorização do local porque a gente se entende como morador de uma localidade preterida segregada que sofre com estagnação econômica há anos e anos e anos então a gente passa a pensar não tem que ter alguma forma de valorizar esse lugar e a gente começa a pesquisar isso é na verdade o que eu acho assim que a gente traz para esse encontro né com essas outras experiências é a experiência mais comunitária, porque existe a gente vive numa cidade partida, né? Então a gente observa, geralmente, é, é segregado o espaço, é segregado. A gente vê muros sendo construídos para separar comunidades, favela dos espaços, né, urbanos assim convencionais. A gente observa isso o tempo inteiro. E isso é bem nítido. Inclusive naquele mapa lá a gente vê é uma cidade, a mesma cidade. Mas quando você sai daqui do TA para ir para Sepetiba, você observa a distância que é percorrida e é a mesma cidade, né? Você vê que é uma... a gente não tem direito a essa cidade. Eu gostaria muito de sempre, visitar o Museu do Samba, de levar meus alunos, meus amigos no IPN, de levar no Museu da Maré, mas infelizmente não há essa possibilidade, porque a gente não tem esse direito de circular livremente pela cidade por conta dos meios de transporte e tudo mais. quisesse é, é, sintetizar em, em uma palavra né, seria é, bagagem cultural. Né? Essa bagagem cultural ela chegou... Né, eu já tinha um conhecimento de história, de memória, de patrimônio. E a, ao me relacionar né, com as outras pessoas, dos outros pontos, o que aconteceu? Essa bagagem foi acrescentando... E, ao mesmo tempo, as mesmas palavras que eu conhecia, como patrimônio, memória, elas foram ganhando novos significados. Né? Novos significados e não perderam os significados anteriores. Eles foram é, acrescentando. Né? E, bom, é, é, esse contato com o outro, né? usando a palavra do Luiz, lá a conexão, né? ele nos traz novas experiências, mas, ao mesmo tempo... Ele nos desperta Para experiências anteriores Que estavam adormecidas No caso, o corpo né? Esse corpo que fala Esse corpo que responde Esse corpo que se relaciona Com os outros corpos Nesse espaço, que conta uma história Que conta uma memória Que carrega uma herança Esse corpo que, como eu disse lá né? Muitas vezes transgredido, violentado Até mesmo prostituído Mas que também carrega uma alegria lembrança né, de, de, de memórias boas, de boas uhum. histórias e são essas memórias, essas histórias vividas, né, partilhadas né, que são boas que nos faz continuar por mais que as memórias ruins é, elas permaneçam, elas não vão embora, mas elas não são é, superiores. E, e hoje vivemos um momento onde tentam novamente soterrar nossas memórias, apagar nossa história, e nós continuamos buscando caminhos, né, trajetórias. Né, experiências novas, reinventando né, a luta, inclusive, para continuar resistindo, continuar preservando a nossa memória. não é só ser brasileiro e o samba não é só embora seja patrimônio brasileiro ele tem muito a ver com as nossas matrizes como América Latina é, esta experiência que a gente viveu, basicamente é uma troca e eu fazia isso a partir de uma metáfora de de uma, um tecido celular e cada um dos, dos é, museus convidados dos pontões de cultura que estão presentes é, ele Simplesmente faz uma troca interessante, se alimenta das narrativas do outro. A mediação, é, do lado que eu vejo sempre, é um processo de comunicação. Então, eu não estou transmitindo nada, eu simplesmente estou ajudando o outro descobrir, a descobrir o que ele é e o que ele tem. Então, acho que esse seria o ponto especial da mediação. Que você, através do método que você utilizar, você consiga é, que a outra pessoa faça eh, descobertas e a herança e a identidade daquilo que você é como brasileiro é a partir da descoberta, não é a partir da enunciação direta, cara, você é isto, não, é a partir cara, vou mergulhar e vou encontrar quem sou eu, que é híbrida, que é mutável e que é, e que é isso mesmo, é como se fosse um... Como você falou, a palavra certa é, urdi, é, urdidura. é. urdidura. É isso mesmo, urdimbre em espanhol. Uhum. Urdidura é a possibilidade de conexão de muitos fios e que você, às vezes, só percebe alguns deles. Mas é uma conexão muito colorida. Uhum. Uma construção dialógica, então. É isso. fundadores do Museu da Maré, somos moradores, nascemos na Maré. E, e uma das motivações que, que levaram até a, a, a, a criação do museu justamente esse caminhar pelo, pelo território, entre as comunidades, é, transpondo, transpondo barreiras invisíveis com a mobilidade, com, é, com, com eu ir a uma comunidade, fazer um trabalho com outro, na outra. Então isso nos deu esse, esse, esse, essa noção de percurso, de, de conhecer o território. E no caminho você percebe o que você acha que deve perceber, a vão para perceber vai fazer você perceber. Porque a gente pode fazer os marcos de território e o museu como espaço físico de, de exposição, ele não exista mais. Uhum. A, a questão sabe é que isso está aberto para o novo para as novas possibilidades de projeto, de, de, de, de processos de memória ou de, de construção coletiva o museu é um meio não é o fim mas não, nem por isso consideramos o território um espaço museográfico museológico uhum. não porque e, e não precisa ser do, do para visitante os moradores perceberem isso, as suas memórias, a, a, a história de cada local, e não precisa ter um visitante para que esse espaço seja é, um espaço de musealizado, o próprio morador pode ter isso é, como experiência continuada de, de, de memória e de, de patrimonialização, porque eu acho que isso tudo é possível, né? dependendo da leitura, da forma que você observa cada processo, eu entendo dessa forma. Né?